Alunos do SESI em Petrolina estão tendo a oportunidade de aprender inglês com professores norte-americanos, através de um projeto de intercâmbio. Ao final do curso, três estudantes vão embarcar para os Estados Unidos com tudo pago. Na sala só vale falar inglês e a aula é bem atrativa. A professora utiliza jogos que fazem com que o aprendizado, com que a gente pegue fácil as palavras e aprenda. Ela conversa bastante, ela tenta aprender da nossa cultura para poder realizar conversas que a gente desenvolva o inglês. Estas turmas são do projeto Conexão Mundo. Aqui em Petrolina, 60 alunos do SESI e SENAI estão aprimorando o inglês. Os professores são americanos em intercâmbio no Brasil. As aulas começaram pela internet e agora são presenciais. É um programa onde nós vamos é, ter uma nova jornada profissionalizante. Isso vai ajudar muito a gente no nosso currículo, vai ajudar a gente é, a seguir uma vida profissional melhor, porque o inglês hoje é fundamental na vida de uma pessoa. Ita é um dos professores e além de ensinar inglês, também está aprendendo português na temporada aqui no Brasil. É muito importante para mim, para outros professores aqui um, e também para os dois países, Brasil e Estados Unidos. No final do curso, em setembro, três alunos terão a oportunidade de conhecer os Estados Unidos. Após uma seleção, os que apresentarem melhor desempenho vão ganhar a viagem com tudo pago. Para vivenciar tudo isso que eles aprenderam aqui, como se fosse um prêmio, para, para aqueles que melhor se saíram.